Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos para mais um Momento Unimed. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o Março Azul Marinho, prevenção sobre o câncer coloretal. E comigo, o doutor João Francisco de Souza. Doutor, seja muito bem-vindo ao Rumoframix. Agradeço mais uma vez a... A oportunidade daqui de é, estar aqui de, debatendo um assunto bem importante, de suma importância e é, de uma situação que vem aumentando a cada dia mais, tanto nos consultórios quanto em indicações de cirurgias, então bem importante mesmo. Doutor, na minha profissão no jornalismo, a gente observa algumas tendências, algumas, é, elas são sutis, essas mudanças elas vão ocorrendo no, na forma de se expressar, na forma como o leitor vê. Eu acredito que lá no consultório também não seja diferente disso, quando você começa a observar como essa, o paciente chega, é, como que as doenças vão caminhando, e no caso, é, como que o, o, o colo retal, ele... Se apresenta, se manifesta nas pessoas? Então, infelizmente na grande maioria das vezes, grande maioria, nós estamos falando 90% dos casos, quando o câncer coloretal apresenta algum sintoma, é, ele já está numa fase um pouco mais avançada. Então, ele normalmente, o paciente vem com queixa de sangramento nas fezes, aquele sangue que vem junto com as fezes, como se fosse uma raia de sangue, emagrecimento, falta de apetite, é, uma queda do estado geral muito importante, uma anemia, muitas vezes você descobre em exames de rotina uma anemia e aí vai buscar, percebe-se que tem esse problema, é, alteração do formato das fezes, né? em alguns casos, alguns pacientes citam, ou fezes bem escuras, basicamente são esses sintomas, mas infelizmente quando estão é, ne, nessa situação já estão realmente mais avançados e aí o tratamento passa a ser um pouco mais difícil, é, a cura passa a ser um pouco mais mais difícil. É, ele é um tumor que ele é uma doença que no início realmente ele ele não dá sintomas, ele, ele, o sintoma dele é zero. Então não tem nem como você enumerar os principais sintomas. Só quando ele está mais avançado que seria essas alterações. Do... É por isso que a gente fala assim que o mais importante em câncer colo é a prevenção. Né? Como se faz a prevenção? Colonoscopia. Não tem outra forma. Né? Pacientes uh, acima de 50 anos todos todos devem fazer. Nos Estados Unidos esse ponto de corte já há uns 2, 3 anos já baixou para 45. Então eles têm visto casos em pessoas cada vez mais jovens. Grande em parte é, causa pela comida. Né? cada vez comidas mais industrializadas. Não tem como comprovar isso, mas o fato é que cada vez mais as pessoas estão tendo esses, essas alterações mais jovens. Uh, eu já cheguei a operar é, pessoas de 29, e 30 anos com câncer coloretal. Então você vai perguntar, mas tinha histórico familiar? Não, não tinha histórico familiar. Então a gente não sabe até que ponto realmente essas é, alterações, é, vamos dizer assim, ambientais, seja de comida, seja de fumaça, seja de outros produtos, tenham alterado e tenham favorecido a, a, a aparecer esses, esses cânceres tão jovens, né? tão precocemente. O doutor, o citou um dos episódios ali, que é o, o sangue junto com uhum. fezes. Esse sangue, às vezes, eventualmente, as pessoas relatam de um, de um escorrimento, alguma coisa. Ele deve preocupar quando que o sangue, ou na urina, ou nas fezes... Deve ser como estão de alerta, sempre. É, sangue é sinal que a gente diz red flag, né, bandeira vermelha, é sinal de alerta e tem que ser verificado, né? E aí tem que ser verificado que tipo de sangramento. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aquele sangramento que vem no final, o, o indivíduo senta para evacuar, ele evacua e no final sai aquele sangramento pinga no vaso ou na hora de, de fazer a higiene vem um pouco de sangue no papel. Ah, esse é o tipo de sangramento que normalmente está atribuído à hemorroida. O sangramento de câncer, normalmente, ele vem, ou de um tumor, ele vem normalmente junto com as fezes, tem raias de sangue junto, ele não é após, ele é durante a evacuação junto das fezes, ou fezes escuras, mas não é regra, né, é, perdão, mas não é, não é sempre, é uma regra, mas existem as exceções, né? então existem exceções que você vê essas situações e existem causas mais graves. Né? Então, Recentemente eu, eu, eu entrevistei com uma médica que eu, eu falava sobre o outubro, é, o, o outubro rosa, né? Do câncer de mama, mas às vezes quando o, o caroço aparece no, no, no, no, no seio, já está muito avançado. Então, a prevenção ela tem que ser vista muito antes. O senhor já falou da, da comida, né? Essa questão. Quais fatores de risco, pessoas que dizem assim, não, eu tenho, eu corro esse risco, eu estou dentro dessa faixa etária. Quais seriam os principais pontos para observar. Maravilhoso. Essa é a pergunta fundamental. Então, assim, ó, as pessoas que têm histórico familiar têm que fazer exame precoce. Por exemplo, eu tive o um, meu pai, teve câncer coloretal com 50 anos, vamos supor. É, eu, a partir dos 40 anos, ou seja, tô, eu, meus irmãos, enfim, toda a minha família, a partir dos 40 anos tem que ser realizado o exame, 10 anos antes. Existem algumas situações específicas que são é, polipose, adenomatosa familiar, que aí pega todos os indivíduos, tá? aí sim, esse já desde 15, 18, 20 anos já tem que estar tá fazendo. Mas isso é uma situação à parte. Normalmente os tumores, ele vem de pólipos. Tá? Então se uma pessoa teve esse pólipo ou teve um tumor, a chance do, do filho... Uh ou do, do, do, do neto terem, aumenta muito. Então, 10 anos antes do indivíduo que teve o tumor. Ou, se não tem ninguém na família, a partir de 50 anos. Tem que fazer. Ah, mas eu não sinto nada, meu intestino é um reloginho. A gente pega muita situação que nem essa. Ah, eu vou todo dia, não tenho problema nenhum. Só que como eu falei, a hora que dá o problema, a hora que aparece o problema já está muito tarde. Então a gente sempre indica, a partir de 50 anos, todos têm que fazer colonoscopia, porque não dá sintoma, você palpa, você não sente nada, porque ele vem de uma lesão polipoide muito pequena, é como parecido com o de mama. Quando você palpa já está grande e aí a chance de metástase já é bem já. maior. Interessante, né, doutor? Porque a gente compra carro, aí tu vai na oficina, faz regulagem, e o nosso principal a gente acaba descuidando. Exatamente, mas olha, você falou uma coisa extremamente importante, é o que eu falo exatamente isso. Falei, olha, por mais que você não tenha sintomas, que bom que o teu exame venha normal. Você só vai repetir dali a 8 ou 10 anos. Ótimo, você vai fazer uma revisão a cada 10 anos, o teu carro não faz isso. Né? Então, assim, é, mas você vai ter a certeza que você não vai ter um problema, porque na grande imensa maioria das vezes ele vem de um pólipo, ele cresce esse pólipo, esse pólipo vira um pólipo adenomatoso, aí ele, ele desenvolve displasia de baixo grau, alto grau e depois o câncer. Então ele tem um tempo para isso, né? em torno de 8 a 10 anos para desenvolver desde o início do pólipo até o câncer. Então você tem que fazer, normalmente no consultório eu indico a cada 6 a 8 anos, eu não espero os 10 anos como uh, se recomenda. Por quê? Porque às vezes tem pólicos pequenininhos que passam batido na colonoscopia e é normal, porque às vezes a colonoscopia não está com preparo muito bom e você não consegue enxergar. Então a gente tende a reduzir essa, esse, esse espaço. Mas mesmo assim, nós estamos falando de um, de um exame a cada oito anos, vamos dizer assim. Quer dizer, é o que você falou. É... Às vezes até se torna, às vezes como é que eu posso dizer assim, um desleixo, né? Desleixo. Mas não deve acontecer, porque quando pega esses sintomas, eles já estão muito, muito avançados. E aí a chance de não curar ou de ter que ficar com bolsa de colostomia, nós vamos falar depois sobre os tratamentos, é muito maior. E aí é o que a gente chama de morbidade. A morbidade se torna muito alta, o tratamento se torna muito, não custoso em sentido de, é, de custo de dinheiro, mas custoso em sentido de saúde, paciente. O paciente sofre muito. Então, esse é o grande problema. Doutor, tratamento, como que funciona? Hoje está muito avançado, Logos. Hoje a gente não, não corta mais o paciente. Hoje é só por videolaparoscopia. Tá vindo a robótica aí, né? que a gente é, fez curso. Então, infelizmente ainda não temos, mas tem perspectiva de ter robô aqui para cirurgia. É, o paciente em dois, três dias está em casa. É, Opera bastante câncer de colo. Uh, índice de sucesso altíssimo hoje com os materiais que a gente tem, tanto grampeadores quanto é, câmeras de vídeo ultra HD, 4K, um monte de coisa, a gente consegue ter uma visão e uma uma, uma, uma operação muito limpa, muito segura, né? E o câncer evolui, evolui muito o tratamento, essa parte do tratamento. Hoje a gente diz assim que a gente não joga a toalha é, para tratamento, a gente sempre tá tendo que fazer alguma coisa. Quimioterapia, cirurgia, faz nova cirurgia que a gente chama cirurgia de resgate para nódulos do fígado. A gente resseca esses nódulos, entra novamente com quimioterapia. Então, o tratamento para câncer de cólon está muito avançado, principalmente naqueles pacientes que, que é diagnosticado precoce. Esses a gente tem um sucesso de cura de quase 100%. Então, é, o diagnóstico precoce é o grande, é o grande diferencial aí. Doutor. Quero continuar esse bate-papo contigo, quero conversar, tirar alguma dúvida, para onde que eu devo procurar ajuda, quais são os contatos para continuar esse bate-papo. Muito obrigado, é, a gente atende lá na, no Centro de Especialidades Médicas lá de, de Mafra, né? na Quintino Bocaiúva, atrás do Vilner Plus, é, podem entrar em contato, a gente tem também as, as redes sociais, tem o Facebook, é, lá no Facebook, no Instagram tem o um telefone, tem o nosso telefone lá que pode entrar, entrar em contato e tirar dúvidas, muita gente liga às vezes perguntando o que que eu é eu faço, me manda exames lá, eu já, se não for da minha especialidade, eu já encaminho em algumas situações, se não, a gente já agenda a consulta, então pode entrar em contato com a gente, é, pode é, discutir, pode é, solucionar algumas, algumas dúvidas que tiverem, né, nesses casos cirúrgicos, mas estamos à disposição, como eu falei, hoje tá muito avançado, hoje com 4, 5 furinhos por vídeo, você consegue fazer uma cirurgia, dor é mínima, então a recuperação é muito rápida e... Qualquer dúvida que tiver, estamos, estamos à disposição aí. Só não pode entregar toalha, o professor falou. Não dá para entregar toalha. A gente sempre diz assim, que o câncer de colo é um câncer que ele tem tratamento sim. É, mesmo em alguns casos mais avançados, você consegue se tratar, fazer um bom acompanhamento. A grande maioria das vezes você consegue curar, existe possibilidade para isso, dar uma qualidade de vida melhor ao doente. Então, existem uma gama de situações que, infelizmente, alguns outros tipos de tumores a gente não tem. Né? Alguns tumores, normalmente, a gente não tem o que fazer. Ou você opera, a quimioterapia não responde, muitas vezes quando chega para nós não tem mais condições de operar, o paciente está muito debilitado ou já tem metástase. Já no câncer de colo, não. Mesmo com metástase, tem indicação de operar, depois fazer quimioterapia, ressecar eventualmente uma metástase, então você tem muita coisa para trabalhar no câncer de colo, não dá para desistir. Muito bem, o professor que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, mais informações se pode conversar com o doutor, as redes sociais estão na descrição dessa entrevista, e a gente volta a qualquer momento com muito mais informações, e nos próximos dias com mais um Momento Unimed.